Pra mais um vídeo também, guys, hoje, hoje eu vou fazer um vídeo, como vocês podem ver do título aí, galera, eu vou dar umas dicas pra quem gosta de jogar solo, pra quem tem dificuldade também de jogar solo, o que pode ser feito, quais são os princípios básicos pra você ser um bom jogador solo, né? Assim, normalmente eu não sou o melhor player pra poder falar isso, eu sei, mas eu tive que já fazer essa função, inclusive eu fiz bastante essa função dentro da MIBR e eu pude aprender muita coisa, é, foi uma época de aprendizado bastante e eu consegui entender várias coisas sobre posição solo. Por que, que você tem que fazer isso Por que, que você é um dos players mais importantes É uma posição que é muito desvalorizada Por exemplo, acaba que se o cara É difícil você ser um bom, tipo, conseguir Bastante frags dentro de uma posição solo Isso eu vou mostrar pra vocês aqui Agora, beleza? Eu vou entrar no mapa da Mirage Aqui, e vamos lá galera, estamos aqui na Mirage Como exemplo, mais uma vez, e hoje É, vou pegar B1 e B2 Mostrar os dois, coisas, né, que você pode fazer Pra poder te auxiliar, né galera Primeiramente, galera, você tem que entender Você tem que ter duas coisas, na verdade, você tem que entender o que que seu time vai querer fazer no round e o que você tem aqui que o seu time sabe? Vamos supor, se o seu time For falar assim, pra falar aqui no começo do áudio, falar, vou focar no meio, vou bater no meio Porque os caras tão pegando o meio, qual que é a sua função Aqui na a? é dificilmente você tem que jogar Sozinho aqui, eu tô falando galera que é Ah, dá o um bode jogar sozinho, se você tá confiante De fazer um negócio, mesmo que eles batam meio Vá lá e faz, isso aí é certo A questão é o seguinte, tem que ver se vale a pena Tem que ver se o risco que você vai fazer Isso aqui vale a pena, entendeu? Vamos supor, eu vou usar Um exemplo na época de BIMBR minha, eu tava Aqui no bomb, aqui sozinho, quando os meninos Falavam assim, ah, vamos bater meio, estamos batendo meio, estamos os dois dentro da liga, não sei o que. Eu aqui normalmente é... procurava não tomar uma kill rápido. Eu, to... eu procurava jogar pela informação, galera. Eu vim aqui de começo, smocava a caverna, né, e ficava pronto pra, tipo, uma explosão ou um rush direto. Rush direto a gente chamava de... Eu não lembro muito bem qual era o nome. Eu acho que era Fúria, eu não lembro. A Liquid fazia isso bastante, né. Eles apagavam a molotov ou passavam a smoke com uma bang e saiam rasgando aqui. Eu normalmente smocava aqui ficava de boa e só esperando. Aí essa hora que eu já recuava porque podia ser uma explosão tapete. Então eu ficava aqui só na contenção e quando eu via que podia, tava vindo umas smokes, quando eu via uma explosão, eu já tacava uma gaia ali, já cravava tapete e ficava mais safe, chamava o meu time e falava que tava entrando B1. Tentava aceitar tiro nas smokes. Só que eu nunca tive... O feeling de fazer direito Né, esses tiros nas smokes, então é, Era meio complicado pra mim, mas eu Jogava mais recuado, jogava mais de boa e Jogava numa posição que eu podia pegar uma kill e recuar Podia ser na base, podia ser essa posição aqui Onde você pega o primeiro kill e recua aqui pra default Entendeu, pede flash pro seu companheiro E abre, então galera, você tem que entender primeiro O que o seu time vai querer, se seu time tá falando assim ó oh, Cara, já vai ter que focar bastante aqui em outro lugar é, Vamos supor que você jogue B2 da D2, que no caso é o meu caso O seu time fala, vamos fazer forte fundo aqui Vamos bater em 4 no fundo, você que tá sozinho na B2, qual que é a sua função lá? Travar, entendeu? Você tem que tacar as suas bombas, você tem que gastar tudo pra poder travar e segurar os caras, porque se você morre na B2 sozinho, já era o um round, entendeu? Então isso funciona aqui também pra mirage, funciona pra quase todos os bombs, se não todos. Se seu time fizer alguma coisa aqui, você não pode agressivar muito, depende muito da sua paciência aqui tem um um bombe fechado, você não, não faz, você fica mais tranquilo, a não ser que você esteja muito confiante, é uma jogada que dá muito certo, você chega pro seu time e você fala assim, cara, eu quero fazer isso, vai dar certo, confia em mim, aí você vai lá e faz. A segunda coisa que eu falei pra vocês que é mais importante também, é seu time saber o que você quer, vamos supor você tem que ter umas jogadas combinadas com o seu time aqui, entendeu você fala assim, ah, eu vou fazer aquela da areia, vamos supor, vai, eu jogo o aqui com o Shell, Shell, eu vou fazer aquela da areia qual que é a nossa da areia? Shellinho, eu vou apagar aqui assim que eles entrar, ou quando eles entrar, eu vou a frente da areia e você já solta banho pra mim, beleza? E aí você já tá com a jogada combinada, você tá jogando numa posição aqui mais ou menos de risco, que o cara pode entrar e filtrar a caverna na mira, mas você vai estar tá bem posicionado mirado aqui, ou eles podem fazer uma entrada normalmente vai vir uma molotov areia, ou eles vão, sei lá, eles vão mirar aqui. Nisso, você tá aqui na caverna, na, na areia, você ouviu os caras, veio uma molotov, você se apagou, pediu a flash abriu, pegou o primeiro e voltou, entendeu? Então, isso é uma jogada combinada, isso é um outro tipo que você pode ter de, de, de jeito de jogar uma posição solo, entendeu? Com jogadas combinadas. Essas, eu acho que são os dois princípios básicos que você pode ter pra você começar a se adaptar, começar a jogar melhor numa posição solo. É você e seu time ter coisas combinadas e você também saber a hora de você jogar avançado e você jogar recuado, entendeu? Então, por exemplo, essa aqui é uma, entendeu? Outra, por não precisa nem ser combinada. Você chega e fala, galera, hoje eu, vou, eu, vou, eu vou. Eu vou pegar a caverna pra mim. Eu vou dominar a caverna pra mim. Aí você vem aqui, tá com uma mole avançada, tá com uma HE, pai, domina a caverna pra você. Você tem esse controle todo da caverna. Qual é a brecha? É o palácio. Por que, que é bom ter o controle da caverna? Porque tem duas coisas que podem acontecer. Ou você vai pegar informação muito rápido, morrendo, né? Os caras vai aqui abrir a caverna, fazer passo, sei lá, e você pode até que não. Pode ser até que você não mate, mas você tá pegando informação muito rápido. Então você tá aqui na esquerda da caverna, os caras tentando aqui, você tá vendo eles aqui, entrando. Vamos supor que eles não façam uma entrada completinha. Você não vai ter visto, visto as smokes Os caras só vão fazer uma explosão Você pega eles de surpresa aqui, né? E a segunda coisa É que você pode acabar com a tática deles, entendeu? Eles podem estar Pô, sei lá Eles veem uma demo sua e ver Cara, ele joga muito pareia Joga muito para a base Você vem e surpreende avançando Fazendo uma coisa diferente Pode surpreender eles, entendeu? Então é uma coisa boa se fazer também É umas avançadas Mas é isso que eu falo é, Essas coisas são boas São coisas para você combinar com o seu time Deixar pelo menos avisado, entendeu? Mas posição solo é muito do que você cria Você tem várias formas para poder criar Plays que você pode fazer pra você segurar, entendeu Aí você meio que coloca na sua cabeça Qual que vai ser seu foco A Inferno, a B1... É um corredor, então é mais fácil você criar uma play ali boca é aqui, bangou, você sabe onde você tem que abrir Aqui na miragem, é dois lugares que você tem que olhar Você esboca algum lugar, você fica numa posição pra olhar apenas um lugar, entendeu? E assim por diante, por exemplo, aqui é uma boa posição pra você olhar a caverna entrando Se vier bomba, flash, você pode cair, apenas mirar o tetris Sobe ali no tetris, ou mirar quem come default Meio que você tá posicionado pra, tipo, olhar os dois, né? Não tem muito segredo Se você tá na areia, você tá posicionado apenas pra olhar um Então você vai escolher o que você quer fazer Durante o round, entendeu? E você vai se adaptando conforme isso. Eu vou dar um exemplo aqui até na B2. É uma posição mais conjunta, né? Mas normalmente o Bolt joga bem sozinho aqui. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que o Lato faz, que é bem legal. É, normalmente o L com as bombas pra ele ali na B2, né? Pra quem não sabe, a minha Smoke B2, eu faço ela aqui, ó. Miro direitinha da... Eu ponho a minha mira aqui, pega a direita dela e taco aqui. A smoke ela vai tabelar ali, vai cair certinho aqui na frente tá vendo a flash perfeita galera você trava aqui ó e mira nessa nessa faixa aqui nesse risco aqui tá ligado? ela vai cair certinha lá também é boa para para fazer flash pick né para um wp pescar, enfim e, então é o seguinte o latinho ele normalmente guarda bastante a smoke dele e ele tem, duas, ele tem duas opções, né? Ele faz duas jogadas que, que são muito boas, né? que Quando os times entram B, ele só tem, ele, ele, meio que ele escolhe o que ele quer mirar, né? Ele já sabe o que ele vai fazer. E quando você já sabe o que vai fazer, quando vai acontecer a tática, é muito bom. Aqui na B2 não, é mais fácil, obviamente, porque tem um lugar pra olhar. Mas vamos supor que comece a vir bomba, flash e tudo. Ele, a primeira coisa que ele faz é ele smoke aqui e pega simplesmente o cara que cai e começa a passar. Ele ignora totalmente o lado da smoke. Por quê? Porque a galera vai travar, porque vai ter uma smoke forte. E ele pega a galera simplesmente mirando é, aqui, ó. Traz da smoke enquanto ele tá aqui, ou enquanto ele tá aqui que é uma posição vantajosa pra ele ou ele simplesmente esmoca aqui e mira a galera comendo modi Essa aqui eu não sei se ele faz Mas essa aí é uma, uma play que eu vi alguém fazendo Eu só não tô lembrado agora Era uma play que simplesmente os caras comiam B2 Eles mocavam a esquerda aqui E miravam só a comida do modi Ele pegava o cara comendo aqui O primeiro, o Leiton Fager E esquecia todo o resto Então tipo assim ele, São plays que, que ajudam, entendeu? Na hora ali que você tá no tá com risco Você tá com pouca bomba E essas coisas você cria Você se adapta, entendeu? Você acha, você fala melhor Pô, pra que eu tô com pouca bomba? Entra no server sozinho e fala Pô, eu tô com pouca bomba o que eu posso fazer aqui de diferenciado? Se os caras estiverem vindo aqui, se os caras fizerem uma explosão, se os caras fizeram uma entrada completa. O que eu posso fazer aqui para os garantir duas kills? Ou travar os caras, pegar uma kill, enfim. Essas plays são essenciais. Isso aí você consegue encontrar, tanto vendo o demo, tanto vendo o jogo de campeonato. Tanto você entrando no server, tanto, sabe, testando. E é isso que faz os melhores players, né? os solos bombs do mundo, né. Você, Eles criam, eles fazem o diferente, eles pegam as posições, eles conseguem matar um, tirar a cara. Então... Isso é bastante importante né Uma coisa que também é uma dica que eu dou pra vocês Se você é um cara solo é... Você tá lá numa posição ferrada Você tá numa posição que você não tem muito como se esconder Tudo bem Se você tá numa posição que você consegue matar e se esconder Ótimo Porque aqui por exemplo na Mirage é... Vamos supor que você está na default aqui Seu time tá entrando no B1 Os caras com a cabecinha Deixa eu fazer as bocas aqui ó com cabecinha passagem E estão entrando B1 você, seu, você pede pro seu time, sei lá Seu time taca tudo no palácio Bolotove palácio Travou o palácio pelo menos por uns segundos Você tá aqui, você pegou a primeira kill Em vez de você abrir, sabe Pra tentar pegar outras kills Você pode ou se esconder E segurar o time dos caras por 3, 4 segundos Que é muito importante Porque o back seu time vai chegar Ou simplesmente você pede uma flash e abre com ela Se eles te matarem cego O problema deles, né Sorte deles, você que se fudeu Mas, normalmente isso não acontece Então, tipo Se você mata um cara aqui Os caras sabem que você só que se você consegue ganhar 2, 3 segundos, e consegue até matar mais um, a chance do seu time ganhar é muito grande, porque o seu time vai conseguir esses 3, 4 segundos que são é, importantíssimos né, pra chegar no back. Então, as posições solos, vamos fazer um resumo aqui. Tenha coisas combinadas com o seu time, crie jogadas você mesmo, pra poder executar dentro da sua posição solo, né? Você ter 3, 4 jogadas ali, tipo, uma jogada, um, uma play pra eco, uma play pra explosão, ah, essa aqui, isso deixa você mais confiante dentro da partida, porque você sabe o que você vai fazer, entendeu? Você não fica na dúvida ...dúvida ali, indeciso... ...e talvez essa indecisão que você tem ali naquele momento pode ser crucial... ...porque às vezes tem times que entram muito na mira... ...e se você ficar lá panguando, pensando no que você vai fazer... ...você vai acabar tomando, entendeu? Tente ganhar tempo se possível... ...se você tiver uma posição que não tem o que fazer, é matar ou morrer... ...paciência, não tem o que fazer... ...se você quer fazer uma jogada avançada, está tá confiante, faz... ...não tenha medo de fazer, mas... A maioria das vezes, o que você vai fazer? É isso que eu falei. Comunicação com o seu time, sabendo o que vai fazer. Plays combinadas com o time. E as suas plays que você vai criar. Beleza, galera? Esse foi o um vídeo de como melhorar o seu Bombe Solo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.